A cidade de Londres escondeu-se na neblina. E enquanto ela dormia, assassinatos na via. Testemunhas só relatam a forma como se movia. O maestro da chacina. Se parece por a aurora trazia ao jornal a tinta preta Avisando o perigo em 1880 Evitem sair à noite, unjam-se com água benta Desafiem o destino, ficam à mercê da besta Pistas não há, a polícia já nem tenta Só se for de mãos na massa, mas vai ser massa cinzenta Em cada candeeira é posta uma vela acesa Mas a luz de nada serve quando o monstro se alimenta Perante os olhos da comunidade científica Tudo tem explicação, descartamos toda a mística Tudo isto aponta para um serial killer Tudo foi encaminhado para sair daqui um thriller Dr. Jekyll and Mr. Hyde Cetic Vibe O estranho caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde Hide, hide, run for your life Cetic Trancado 24 no seu é Prefere tubos de do que juntar-se a plebe. Sempre a trabalhar numa ideia que o persegue Humanos são compostos de algo que ninguém percebe 50% good e outros 50% bad A intenção é uma opção que elimina esse germe Para criar um ser humano sem maldade My friend, é preciso um sujeito teste E este é que Jekyll had created a potion When he drank it, his whole body changed uh, God help me The good, kind doctor became cruel, ugly, and evil. He called this other man Mr. Hyde.